E aí, Clan Sheldon, aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Sekiro, Shadow's Die Twice A gente pretende fazer o final bom do jogo, enfrentando o último chefe Ou sofrendo bastante aí no processo, e vamos lá Muito bem, depois de um susto Em relação ao save, a gente está de volta Vai trocar uma ideia com essa dona, ela vai dar uma chave pra gente é, Vamos dar o um city pra ela Nem sabia que era possível ter 10 City, a gente até Abriu um achievement. Muito bem, ela deu pra gente uma chave. No último episódio, a gente foi lá pra um templo. como é que chama? Fountainhead Palace. Enfrentamos o monge corrompido e o dragão. Deus dragão. E hoje, bom, a gente só tem que ir embora daqui, né? Vamos é só ir embora. E vai dar tudo certo. Bom. Já tá dando errado, né? Isso aqui já não tá funcionando. Essa porta tá trancada. Ah, muito bem. A saída tava bem aqui na minha frente, eu não vi. Mas tá bom. Se eu não me engano, a gente tem que ir descendo e descendo e descendo. Por ali está todo mundo morto, só alegrias. Dá licença, cara, dá licença. Estou o último chefe, Isso ainda é mais relevante para mim oh! Vamos descansar Temos que ir por algum lugar ali, tenho certeza Deixa os caras se matar, não tem problema Descer aqui Aqui tem uns menininhos Tá vendo? Um elite e outro não e Tudo que você faz aqui é ignorá-los por completo Só vai embora O vídeo já vai ser longo hoje Oh oh Uh, deu certo Vocês lembram dessa área? O jogo termina aonde começa, exatamente. Vou salvar aqui. Descansar. Embora que vai ser só sofrimento agora. Fazemos a chave, pegamos a mocinha. Eu vou mostrar a animação e a gente já vai. Vou mostrar todas as animações hoje. Pra diferir um pouco da nossa gameplay quebrada. Beleza! Chegou aí, o Kuro foi ferido. Foi tardinho. Tá imortal igual a gente Com um espadão violenta o o oh, camion nada beleza. Pra cima dele, muito bem. Vou fazer da seguinte maneira: conforme a gente vai passando as etapas, eu vou escrever um pouquinho o que fazer. E tomara que dê tudo certo. Ó, oh, que bela, bela cena! Até para tirar um paper bonito, tirar um screenshot. Eu já chega, corta o barato dele. É outro. muito parecido com o que a gente já enfrentou lá atrás agora acontece algo esquisito viu? Eu confesso que é bem esquisito mesmo Eu ringa. Cono kunio ikasu. de ashi na no yo wa Credo. Agora hein? isso não é o mais esquisito, não, viu? Agora que deu pior. Olá. Sai um veio de dentro dele. Não hum, tá muito velho até. E né? tá. E agora que bagulho fica. Tenso? Você viu? Isso porque é essa é a fase mais fácil, viu? Ocorreu. Ah. Pancada nele. Esse aqui é uns. Nossa, nossa, nossa, uns maciça derrotado. Correu, nossa, feito. Não é muito traumático, né? Mas agora é bastante traumático. Ele vai virar um lanceiro. Ele atira e ele faz de tudo mesmo. É sempre de olho na lança. Ele investir, tomamos aquela cordinha básica, <risos> caixão. Morre! É difícil Agora começa tudo de novo, não é legal? De novo a fase da lança correr para recuperar o HP é melhor. Ele usa a lança. É cara, não é brincadeira esse combo deu não, né? não é brincadeira. Só uma descansada porque coisa é, feia, viu? Mas ele não descansa, parece. Vem, a hora é agora. Ele dá o um chilique. na é hora que ele dá puxado. É, coisa hum, está boa. Nossa, aqui ideal é pular na cabeça dele, viu? Ó Tá aí. Ó mais uma fase com sucesso Agora Ele solta raio Além de tudo <risos> Ah tem essa também passou assim completamente a gente morreu tá só ainda não fomos avisados mas é subiu administrando né <risos> Agora foi. Beleza, Vou tentar manter a uma certa altura. Bem devagarinho Agora para tomar o suco totalmente inesperado. <risos> Conseguimos derrotar. <risos> é meio tenso, viu? Tem que alternar entre os raios, né? Quando acertar o raio nele é um bom momento de acertar de bater nele mesmo para a vareia. Ó! Uh! Oh! Corte rápido. É muito legal esse chefe. Para mim é o chefe mais desafiador do jogo disparado. E agora vamos ver o final, que eu não entendo nada, nada. Pegamos aí, ó, bichinho. Um -me o bagulhinho Agora curou tá aqui, tá meio, tá meio zoado tá ali. Vamos dar aqui a lágrima divina do dragão, acho que é para aliviador dele, né? A gente foi fiou ele até o final, só que... melhor lágrima do dragão. Muito bom, hein? Uma hora de briga, hein? Parece que o quadro é irreversível, não é mesmo? Uma pena. Olha lá. Muito bem, vamos encerrar a imortalidade do Coro a pedido dele Que bom né, esse é o final bom Imagina como é o final ruim Substituir o tiozinho o escultor, olha lá é... É deixa o braço aí pra gente, né? E depois, se a gente quiser continuar a jogar, é possível o que eu acho bem, bem legal, legal. O bracinho dele, é isso aí, acabou o sequiro, eu acho que vou fazer mais um episódio com o chefe secreto, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, nos nossos vídeos a gente joga Jogozinho de Metroidvania e recomendações? No caso, esse aqui foi um presente do Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição. Ele faz uns vídeos muito legaisinhos. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva Amizade!